E sua opinião sobre o trânsito de Panamá? Como é que os panamães dirigem? Dirigem muito bem? Eles respeitam as <risos> regras, respeitam as leis de trânsito... Olha. Por que, que você está rindo, moça? <risos> moça! Oi, moça! Dá licencinha, moça? Boa tarde! Eu vi que você tava saindo aqui de moto agora, né? Ah, desculpa, é aproveitar que você está pegando sua moto Eu também tenho um carro aqui em Panamá Em Panamá, aqui no Brasil E eu queria saber de você Como é que é o trânsito aí em Panamá? Mas primeiro eu queria perguntar Como é que é para tirar carteira? É difícil? Tirar carteira de Panamá? Tirar, tirar licença aqui em Panamá não é difícil Não é difícil, é um procedimento normal Igual vocês têm aí no Brasil Ou seja ah, Não é difícil mas no Brasil é difícil, moço. Tem que fazer um monte de prova. Aqui e reprova é. pra caramba. As provas daí também são difíceis, igual aqui do Brasil? Então, como faz? Se você for tirar sua licença de moto ou o carro, você faz uma prova, uma prova teórica e a outra prova prática. Difícil não é. Basta você estudar a apostila normal e vá fazer a prova teórica. Mas a prática no Brasil é, reprova muito, aí no, no, no Panamá também reprova muito a prática? Então, eu, eu digo por mim, eu fui reprovada uma vez. Na prova prática? Não, na, pra, na prática sim, sim. Dirigindo? Tá. Não, pera. Eu fui reprovada na teórica. Ah. Por quê? Porque eu não sabia muito das coisas de trânsito de Panamá. Para mim é normal, gente, como estrangeira. Para mim é normal. Mas eu... na prática você foi reprovada, moça? Então, na prática eu não fui reprovada. Por exemplo, ah, eu tô te perguntando, na prática é difícil aí? A, a prática não. Não, não é difícil. Por exemplo, por exemplo, comigo, como meu esposo já tem uma moto, então antes. Essa aqui é a moto do seu esposo? Essa é a moto do meu esposo. Ah, bonita, hein? Essa é a minha Grande, mo moça é Você não é muito pequena para essa sua moto não, moça <risos> Não Então é, Antes de fazer a prova prática Eu falei com o Leandro Leandro, me leva pra poder Eu não ser reprovada na, na, na prática E assim foi, gente E lá mesmo você aluga Eles Tem têm uma pessoa lá que te aluga Ou moto, ou um carro Ou ônibus, seja lá a carteira que você vai tirar e a questão de multa aí no Panamá, tem muita multa no Panamá? Eu posso dirigir tranquilo? Olha, se tem muita multa, eu não sei. Por mais que você vê tanta barbaridade no trânsito aqui, mas eu não sei se tem multa não, gente, porque pelo que eu vejo, ninguém multa. Nem por velocidade, moça? Não, existe multa. Eu estou falando as barbaridades que acontecem no trânsito aqui de Panamá, tá, gente? Sim, tem multa. Eu já levei uma multa. Eu... Ah, não, não foi nenhuma multa. Foi porque eu estava sem o cinto, sem a... Essa faixa reluzente, mas, gente, pelo amor de Deus, era 11 da manhã. E aqui a lei diz que é de 6 da noite a 6 da manhã. E você pagou essa multa, moço? mesmo está errado? Não, eu recorri a multa. Eu recorri e ganhei. Ah, que bom, que legal, então. Mas é, dizem que aí em Panamá tem muita multa por velocidade, é verdade? Multa por velocidade? É. Os policiais ficam na, na estrada ali, parece, né? Que ficam multando, tem isso? Tem, os policiais ficam na estrada assim multando. E tem multa por velocidade, sim, gente. E é muito engraçado. <risos> Porque assim, gente, eles ficam escondidos. Eles ficam bem escondidos, sabe? E quando você tá passando por, uma, um, por um caminho que você... Putz, eles não vão estar tá aqui? Ou é uma descida de uma ladeira? Gente, eles vão pro meio do asfalto. Assim, então você tem que frear de uma vez. Mas tem, gente. Eu acho que é normal aí também. E multa de velocidade você já ganhou? Multa por excesso de velocidade? Não. Eu nunca ganhei, até porque minha moto não corre tanto, gente. Mas quanto que seria multa, uma multa de velocidade, por exemplo? Uma Você multa, sabe? Uma multa de velocidade, quanto seria? Não, não lembra? Não. 50 dólares. Ah, 50 dólares, gente. Ah, sim, Esse sim, vento, sim. eu gosto desse vento, porque esse vento traz cada coisa no seu ouvido. Ah, que legal, então. <risos> e se eu tiver uma carteira do Brasil, eu posso andar de carro aí sem ter... A minha carteira legalizada no Brasil, sem, sem ter que tirar a carteira do Panamá? Então... Você é estrangeiro, você vem aqui para o Panamá, você tem um visto de turista durante seis meses. E se você vier com a sua carteira de habilitação, sim, essa sua carteira é válida também por seis meses aqui em Panamá. Ah, que bom então. E sua opinião sobre o trânsito de Panamá? Como é que os panamê dirigem? Dirigem muito bem? Eles respeitam as <risos> regras, respeitam as leis de trânsito. Olha, Por que, que você tá rindo, moça? Eu tô contando <risos> alguma piada? Não, é porque eu tenho uma amiga chamada Shirlene. Ela falou comigo que, Verônica, o Panamá só pede pro trânsito da Índia. Só. Sério? Sim, é sério. E, gente, cara. Eles dirigem muito mal, velho. É tipo assim, você tem que adivinhar... Você tem que adivinhar quando esses indivíduos vão ligar a seta pra direita ou pra esquerda. Porque ligar é só uma metáfora. Quando eles, gente, vão eles vão mudar de ir. faixa, né? É, quando eles vão mudar de faixa, você, tem que, você que tá lá atrás tem que adivinhar, gente. Isso você tem que adivinhar, por quê? porque tu não sabe, porque eles não ligam a seta. Eu tenho uma grande curiosidade de entrar dentro de um carro. Pera, permisso, deixa eu ver se você tem uma coisinha chamada seta. Porque a gente parece que não tem. E outra, outra coisa que me revolta é, eu tô indo atrás deles. Os caras param para conversar. Eles param pra conversar, seja lá ônibus, se tiver dois ônibus, um vindo com a contramão do outro, eles param e ele fica, gente, conversando. Sim. E eu tenho que ficar lá atrás esperando a bondade. Mas você não buzina não, pois sair da frente? Cara, eu buzino, mas... Não sei, às vezes sai, às vezes eles se tocam, mas aqui... Não, eles são só, só assim, gente. Mas não fazem, o incrível que pareça, eles não fazem por maldade. Ah, não, é porque eles não aprenderam na escola, então, então a escola de direção no Panamá é ruim? Não, que a escola do Panamá é ruim, gente, não. Porque eu tô dirigindo, eu aprendi a dirigir. Então, se você é aprendeu, você estudou, e as pessoas não fazem porque elas não querem, porque elas não querem mesmo, né? Se elas aprenderam igual você... Ah, gente, aí é, aí é cada um, né? E, pois é, aí eu não sei. Eu não sei. O meu marido sempre dizia assim, Verônica, é, o bom que você vai aprender autoescola é que você não vai pegar manha de ninguém, entendeu? Você vai... Você mesmo. Aqueles caguetes errados, né? Sim, esses caguetes errados que tem muito aqui, muito. E parece que aí em Panamá você tem que, se você quiser fazer a prova prática, fazer os treinos com, aqui no Brasil, aqui no Brasil, para você fazer uma aula prática tem que fazer aulas primeiro, né? Aí em Panamá precisa fazer um monte de aula prática para poder fazer a... fazer a prova depois? Não, gente, não. No meu caso foi assim. E olha que o meu caso, eu tava no tempo da fraudemia. Então eu tenho que dizer por mim, no tempo da fraudemia eu, é, me deram tudo online, entendeu? Então eu estudei tudo online. A prática, moça, eu tô falando? Ah, a prática é... recapitula? Estou falando a prática. Você precisa fazer aulas práticas. No Brasil tem que fazer umas 20 aulas práticas, mais ou menos, tanto de dia quanto de noite, para você poder fazer a aula prática, aula de direção. Para pegar a moto, andar e tal. Aí em Panamá também precisa fazer essas aulas práticas todas antes ou não precisa? Se você disser lá que sabe dirigir, eles deixam você fazer a prova prática. Sim, sim. Se você, dizer, se você disser que sabe dirigir, eles deixam você fazer a prova prática tranquilo. não tem. E determina, de, depende do seu horário, claro. Do horário que tiver disponível para você Ou você tiver a disponibilidade do seu próprio horário, você vai Ah, então você chega lá ó, Eu aprendi a dirigir com meu pai, com a minha mãe E você pode Venha. pegar <risos> Se eu levei, eu levei o meu carro próprio, eu posso fazer a prova tranquilo lá, sem problema Tranquilo, sem problema Aí você pega o cagote do seu pai e da sua mãe, né? Aí pega o cagote Os erros. A sua mãe Se Sim. o pai não, não, não usa a seta para poder virar direito Ou se usa de forma errada Você vai fazer de forma errada também, né? Correto Tá bom então, moça. Muito obrigado, tá? Pelas informações. Depois eu passo de novo. Desculpa atrapalhar a sua saída aí, tá bom? Ok. Deixa um like.